Em um balde, prepare a cola. Para cada um litro de água, uma colher de sopa de cola. Recorte as faixas do papel de acordo com a altura da sua parede. Depois de recortar o papel, com o auxílio de um pincel grande, distribua a cola por toda a parte de trás do papel. Dobre-o em partes e deixe -o descansar por alguns minutos. E repita todo o processo. Agora a parte mais importante, instalar o papel. Você deverá ter muito cuidado. Um papel bem instalado não tem uma faixa sobreposta a outra, o desenho deve casar e a emenda não pode ficar visível. Papéis escuros e com texturas diferentes tendem a aparecer um pouquinho da emenda, mas apenas você deverá perceber. Com uma escada, cole o papel de cima para baixo. Perceba, fica uma partezinha do papel para fora, essa parte será cortada. O papel da peneira da estampa perde alguns centímetros para que o casamento da estampa seja perfeito. Com o auxílio de um estilete e uma pá, você retira essa parte de fora. Estique o papel, deixe a parte de baixo dobrada e vai esticando o papel com o auxílio de uma pá. Não faça movimentos bruscos, o papel está molhado e poderá rasgar. Solte a parte de baixo e o que sobrar retire com o estilete. Tenha um estilete bem afiado para que ele não picote o papel e deixe um acabamento feio. Você também poderá contar com uma escovinha, aquelas escovinhas que normalmente a gente tem em tanque. Você consegue pentear o papel como se fosse pentear um cabelo, de cima para baixo, de baixo para cima, para esticá-lo melhor. E também fazer isso nas emendas, para dar um casamento melhor. Agora é só curtir o seu papel. E lembre-se, o papel ele demora aproximadamente 3 dias para secar, então não encoste nada no papel, ele poderá rasgar. Bolhas podem aparecer, elas vão sumir assim que ele secar. Aproveite!